Bora para uma lista de cinco filmes para assistir no frio, Então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Já vamos dar um like aí para fortalecer o canal, ajudar esse vídeo a ser divulgado. E a gente separou aqui cinco filmes que lembram muito frio ou que o frio tem um papel principal aqui na história. Sabe aqueles filmes assim que tu já sente frio de assistir? Então prepara o cafezinho, prepara a coberta, chazinho, chocolate quente e vamos lá pros filmes o primeiro que eu separei aqui pra vocês é o filme Os Oito Odiados e esse filme aqui é muito muito incrível, aqui o Quentin Tarantino, ele faz tanto roteiro que é mega inteligente e uma direção que é absurdamente bem feita, eu sou muito fã dele e o filme já começa aqui numa nevasca ali com um diálogo muito inteligente aliás, boa parte aqui desse filme é focado em diálogos, e aqui um carrasco ele tá transportando uma prisioneira famosa que ele quer entregar ali pra ganhar dinheiro, aí eles resolvem dar carona para um caçador de recompensas e para um xerife que vai assumir o cargo na cidade dele. Mas aí o frio e a nevasca começam a atrapalhar tudo e aí eles resolvem se abrigar no armazém da Minnie que fica no caminho. E lá eles encontram mais outros homens que estão por lá. O clima começa a azedar absurdamente e uns começam ali a descobrir quem são os outros viajantes que estão lá. E como um bom filme do Tarantino que vai rolar muita violência e o elenco que tem muita gente talentosa tem Kurt Russell, Samuel Jackson Autumn e por aí vai. E só pra lembrar que esse filme é que ganhou o Oscar de melhor trilha sonora em 2016. Agora a outra dica pra vocês é um filme que eu sou apaixonada, que é Louco Obsessão. Tá aqui um filme que eu adoro, e ele é inspirado no livro Misery Louco Obsessão do Stephen King. E esse é um suspense sinistro demais. Aqui é um escritor bem famoso, ele sofre um acidente de carro, e ele é socorrido pela enfermeira Annie. E ela é muito fã dele, tipo a fã mais fanática. E aí ela leva ele pra casa dela e começa a cuidar dele só que ela começa a fuçar ali nas coisas dele e encontra as páginas originais do livro que ele tá escrevendo e como ela é muito, mas muito fã dos livros dele, ela lê e não gosta do rumo que o livro tá tomando, e ela começa a ficar muito violenta, e aí o escritor começa a correr risco de vida aqui o frio ele é um grande causador do acidente e ele também é o que impede o escritor de ter ajuda, e a Kathy Bates ela ganhou o Oscar de melhor atriz no ano de 91 pelo papel nesse filme se tu curte um ótimo filme de suspense, segue a call e assiste esse aqui. O próximo filme que eu separei pra vocês é um de gelar a alma, que é O Regresso. Aqui o Hugh Glass, ele é um caçador e ele tá sendo atacado por um urso e aí ele fica muito mal, ele fica todo estrupiado. E aí a galera dele trai ele, abandona ele pra morrer no frio, na neve e isso marca que é a grande caçada por vingança que rola nesse filme. O frio aqui é um elemento bem presente nessa jornada toda por ser muito brutal. No Oscar de 2016, esse filme é que ganhou três estatuetas, melhor fotografia, melhor diretor pro Alejandro González Iñárritu e final Finalmente Leonardo DiCaprio ganhou um Oscar para coroar a carreira dele que é top. E no elenco desse filme também tem o Tom Hardy. Vale muito a pena assistir esse filme porque ele é muito bom. Outro filme imperdível que tem a cara do frio é Fargo. Esse filme aqui é excelente. Tem diálogos também muito inteligentes e tem um tom bem ácido em alguns diálogos. Ele foi escrito e dirigido pelos irmãos Coen e o filme ganhou dois Oscars em 97 de melhor atriz para Frances McDormand e o melhor roteiro original para os irmãos Cohen. E o filme fala sobre o Jerry Lundegar, que é um vendedor de carros, ele faliu. E ele teve uma ideia muito brilhante. De contratar dois bandidos para sequestrar a mulher dele pro sogro pagar o resgate. Mas é óbvio que essa ideia dá muito errado. E esse filme tá nessa lista porque o frio faz muito parte aqui desse filme. E por último, a gente separou aqui para vocês o filme O Iluminado. Que ele tem cenas icônicas e uma das cenas icônicas que virou meme é uma cena no frio, no gelo. E aqui o frio é bem presente no filme. E na sensação de isolamento dos personagens Nesse hotel de inverno E o diretor desse filme é o Stanley Kubrick E o filme é inspirado no livro O Iluminado do Stephen King E nesse filme aqui o Jack Torrance Que ele é escritor, ele tá com dificuldades ali De ter criatividade pra continuar o material dele Aí ele resolve virar caseiro no Hotel Overlook Que é bem isolado e é um hotel de inverno Daí ele vai com a mulher dele, a Wendy E com o filho Danny E aí chegando lá, ele continua sem conseguir escrever O filho dele começa a ter umas premonições terríveis lá e cada vez mais o clima começa a ficar pesadão e coisas terríveis começam a acontecer. Esse clima pesado aqui meio que se mistura com o tempo do lado de fora que vai ficando cada vez mais intenso. E nesse filme que tem atuação incrível do Jack Nicholson. Tá, e agora eu quero a participação de vocês aqui nos comentários. Quero que vocês comentem aqui que filme que lembra o frio pra vocês. Ou que vocês curtem muito e que o frio faz parte ali da história. Comentem aqui pra gente trocar essas dicas aí. Deem um like nesse vídeo e até a próxima!